Nós moramos em Curitiba por três anos Antes de mudar de volta para São Paulo Decidimos pegar o ônibus turístico Para mostrar os nossos pontos favoritos da cidade Recomendo que você pegue o ônibus na Praça Tiradentes, em frente à Catedral, e conheça o passeio público e o Largo da Ordem antes de subir no ônibus. O bilhete da linha Turismo custa R$ você tem direito a um embarque e quatro reembarques. Por isso você tem que escolher com cuidado as atrações que você quer visitar. As paradas que nós escolhemos e que vamos mostrar nesse vídeo são o setor histórico antes de subir no ônibus, o Mercado Municipal, Museu Oscar Niemeyer e o Bosque do Papa, Ópera de Arame, Parque Tanguá, Santa Felicidade e vamos falar sobre as outras paradas e coisas legais para se fazer. Nossa dica é que você comece pelo Passeio Público, o parque mais antigo da cidade e o abrigo de várias aves. Ali acontece também a Feirinha dos Orgânicos, eu tô super animada para comer uma empadinha de jaca Que eles têm aqui Então, né A Thayla quer comer empadinha De jaca De jaca Aqui que tem a empada de jaca verde Torta de palmito Focaça de tofu de prócolis de né, Tayla? Oi. Você não falou que queria uma empadinha? Eu quero. Eu continuo querendo. Decomendo a é empadinha aqui. Vai criar <risos> um patrulhamento para o YouTube. Olha só, ele se aproximou, acho que ele tá querendo conversa. Oi, lindesa! Oi, lindesa. Você pode ir andando até o Largo da Ordem, dá mais ou menos uns 10 minutos de caminhada. Essa região é o ponto onde a cidade de Curitiba nasceu. Então você vai ver muitos prédios e ruazinhas históricas. Chegamos no que, pra mim, é o canto mais bonito de Curitiba, o Largo da Ordem sou mais o Batel. <risos> o Batel é o bairro rico daqui. É, basicamente Curitiba foi criada a partir dessa região. Aqui lá no na Praça Tiradentes. Gente, ali fica o Bairro Alemão. Ele é bem conhecido assim pros, pelos turistas, né? E é... apesar da entradinha pequena, ele é imenso por dentro. Pois é. Ele é bem grande, tem gente vestida de alemão Tem comidas alemãs Trajes típicos, comidas típicas E cerveja típica, tem opção? Sim, lógico É bem conhecido aqui em Curitiba, bem famoso É um ponto turístico bem conhecido aqui Aqui costumava ficar um restaurante paranaense Eu acho que, que a gente gostava é. Aqui no Solar do Rosário tem um museu é um café, e aqui tem aulas de pintura, acho que tem até aula de violino aqui, eu lembro. está tem restaurante também. Mas tá fechado. Sim, mas tem restaurante. Ora, ora. Aqui é a famosa estátua do cavalo que vomita. Porque, né, convenhamos, que ideia é essa de um cavalo vomitando? <risos> Ali atrás fica tem o um Museu Paranaense, que também é um museu bem legal. É... De graça, né? De graça entrar, se não me engano, é de graça. De graça, engano, ah, é, de graça. De graça ou é muito bagatinho. é, mas eu acho que é de graça. Aí, gente, a gente queria falar sobre aqui no Paraná e no Sul, é, no Sul em geral, né? Tem uma rede de restaurantes muito conhecida chamada Madeiro, tem em São Paulo também. Agora, e aí, a gente veio no restaurante do Dono do Madeiro. No Dursk, só que é um restaurante caro É o restaurante mais caro que a gente já comeu na vida Ele fica ali atrás Tem um madeiro do lado O madeiro é uma hamburgueria Tem alguns outros pratos Mas é mais conhecido pelo hambúrguer mas, E aí do lado fica o Dursk Ah é, tem um relógio aqui que eu tinha até esquecido <risos> Relógio das flores <risos> I'll stay with me, through the words and the memories Dali você também pode ir andando até a Rua das Flores e o Passo da Liberdade, passando pela Catedral. No Passo da Liberdade você verá um prédio lindo em estilo novo que inclusive já foi sede da Prefeitura da cidade. Hoje é um museu e tem um café bem gostosinho ali. Depois de conhecer essa área, volta para a Praça de Tiradentes, que fica em frente à Catedral, e espere o ônibus turístico. Música reais gente cada papelzinho desse cada filetinho aqui é uma subida no ônibus que você pode dar então a gente subiu uma vez então já tirou uma e aí você escolhe onde você quer descer e cada vez que você subir vão tirar um desse. O que eu acho desnecessário, né? Eu acho que você devia comprar o bilhete e poder... Pode usar o dia inteiro, né? quantas você quiser, assim, 24 horas, como é feito em alguns países. Eu acho ruim que eles limitarem, assim, as suas subidas e descidas, porque às vezes você quer ver mais da cidade, e dá tempo de você ver mais da cidade. Não, não pode, teria que comprar mais um de 45. Se você for parar pra pensar, o ônibus fica rodando, de qualquer forma, né? É, não vai ter nenhuma... Mas o, o legal é que você não precisa usar tudo num dia só. Isso é. Então, assim, meu irmão, quando veio pra Curitiba, ele comprou ele e a namorada e sobraram dois papéis cada cartelinha. A gente foi usar tipo três meses depois, sabe? É, foi a primeira vez que a gente usou esse ônibus E agora a gente tá usando especialmente para mostrar no vídeo Então eu acho que assim, a gente é tão legal por fazer isso, pagar 90 reais Que você devia dar uma curtidinha aí, se curtir inscrever um no mínimo, canal né? Se inscrever, compartilhar A gente pagou 45 e, reais na entrada aqui, né? Sim. Então você Cada pode uma. curtir de graça <risos> O motorista, pode correr? Pode, não <risos> Roma, my <risos> É, a razão pelo qual a gente não parou no, no Jardim Botânico. É que, assim, quando a gente se mudou de São Paulo pra Curitiba, né, todos os nossos familiares e amigos que vieram pra cá, a gente acabou acompanhando nesse rolê. Nossa, peraí. Rola, tipo, um... É. Antes. o meu sangue português a gente vai comer dois, do... dois doces portugueses que é o pastelzinho de Belém, né? o mais... mais típico e o de Santa Clara, que também foi recomendação aqui da, da loja Bom, a gente fez umas comprinhas agora na loja Cativa que fica aqui no segundo piso, na parte de orgânicos do Mercadão. A gente comprou dois amuletinhos Aí dentro desses amuletos você molha um algodãozinho com a essência da, da sua preferência E coloca dentro do amuleto pra você ficar sentindo aquele cheirinho Em geral, como que é escolhido isso daqui? Ele, cada um tem a sua propriedade, pra que que serve Mas o que ensinaram pra gente é que o legal é você sentir a essência E é aquela que você gostar provavelmente é a que você precisa como se fosse uma necessidade natural do seu corpo. Sim, é uma necessidade natural do seu corpo. Então, essa mandarina, por exemplo, ela é relaxante e revigorante. Um climinha super gostoso porque hoje fez um sol, fez um tempo legal e tem bastante gente nos barizinhos aqui na frente do museu do Oscar Niemeyer, Deixa eu... Ah, não dá pra virar agora. É... O museu ele é gigante, se você for entrar, né? Ele custa mais ou menos, do... acho que é 12 a inteira, 6 a meia, mas de domingo até uma hora de graça então. Vale a pena planejar para vir de domingo. É, a arquitetura em si já é um show à parte, assim, é, é muito. Se você olhar por vídeo, por foto, você não tem a noção, assim, ele, ele é muito grande. É, é lindíssimo, assim, o reflexo da água, as flores é uma de arte. Olha, esse pôr do sol, olha. Hã? Ele é mais silvestre. Ele é mais ah, silvestre. <risos> Gente, o nosso rolê vai ter que acabar por aqui hoje. Na verdade, a gente vai encontrar uma amiga num café super legal que a gente vai mostrar também para vocês. Mas a gente queria fazer muitas outras coisas que não vai dar tempo hoje, porque... Cara, a rota inteira daquele ônibus tem quanto tempo? Duas horas e 25 minutos, se você não descer em você lugar... não descer no lugar, você vai demorar duas horas e 25 e cinco naquele ônibus. Uhum. E como a gente já tinha andado a pé lá no centro, já feito outras coisas, não vai dar tempo. É. O café aqui, que a gente vai entrar daqui a pouco, tem doces indecentes, descarados. o café, só que na verdade é doce. É doce, é pelo doce que a gente veio É aquela apresentação maravilhosa, sabe? Essa taça Tem chocolate dentro e fora O que que tem aqui? Eu sei que Já que até esqueci Óreo Não, tem sorvete, um um um chocolate branco Isso oh. parece Nutella brigadeiro Nutella É brigadeiro de leite Chantilha Muita coisa É uma bomba É né? nossa amiga Ludi <risos> é, é uma bomba tipo <risos> É, tem, tem uma tem uma cascata de chocolate. É então, nem saber quantas calorias tem isso? Vamos um focar nisso. Sim, muito comigo. Nossa. Esse é um dos símbolos de Curitiba. Algumas pessoas até confundem com o Jardim Botânico por causa da construção. A ópera fica entre uma área de vegetação e uma cascata. Um lugar muito bom para você ir para tirar fotinhos. Se você não for na Ópera de Arame ver nenhum espetáculo, vale a visita no café no piso inferior. É um café bem legal. É o Parque Barigui Mas o nosso é o Tanguá Nesse parque tem um mirante incrível Sobre uma cascata Um jardim lindo E trilhas para quem gosta de caminhar na natureza Mas se você tá afim de ver capivaras Capivaras soltas Então você vai para o Parque Barigui é a colônia italiana, ou seja, um lugar para você engordar. A prima da Talita, Adriana, que mostrou para a gente o louça Lousa a primeira vez, eu conheci quando eu vim prestar concurso pro, pro banco aqui em Curitiba, ah, foi em 2015. E eu fiquei muito impressionada porque eu não, eu não era tão chegada em massa, mas as massas daqui pra mim são muito gostosas. E tem frango frito, é bem típico de Santa Felicidade, né? Acho que quase todo coisas que serve é frango frito, polenta frita. Salada de maionese, risoto de moela, e é tudo muito gostoso Tem pessoas que não gostam É meio dividido, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam Eu sou do time que ama Já vim aqui acho que umas 4 vezes Só não venho mais porque eu sempre como muito <risos> E não dá pra ficar vindo sempre é. por causa disso, né? Mas eu acho muito bom Olha como é que eu tô depois do ônibus. Muito frio lá em cima. Ah. ah, e tem uma coisa também importante pra falar. Esse que a gente tava mostrando é o velho Madalosa, que é um vermelhinho. Então ele é o mais antigo e tal. E tem um novo Madalosa que é do tamanho de um shopping center, praticamente. Na verdade muita gente aqui em Curitiba é, faz eventos, tipo a festa de formaturas, as festas de casamento. Dá pra reservar alguns espaços, é, por isso que é tão grande assim. E tem uma diferencinha no preço uma diferencinha pequena no menu A gente nunca foi no Novo, por incrível que pareça Eu gosto tanto do Velho que eu tenho medo de ir no Novo e me decepcionar O Novo é, se eu não me engano, o maior restaurante da América Latina É muito grande Só que o Velho, ele tem aquele charminho, né? Olha só então assim, a gente, como a Thayla disse, a gente nunca foi no novo, não dá pra comparar, mas a gente gosta muito do, do velho porque tem aquela pegada mais uh, de tratoria, assim.